Perdido no silêncio que finge ser alguém Penso em tanta gente que na vida vai e vem Salta para as mãos, abrindo um dos meus olhos Sonhos que são órfãos nascem os molhos A vontade de ser alguém pá. De longe vem o vento que fiz trazer esperança De andar atrás do tempo, de voltar a ser criança Dizer sim ou não, sem saber qual a razão Do futuro que nos leva para longe em contramão A vontade de ser alguém para a minha frente para todo mundo, para toda a gente O amor entre nós era afinal uma ilusão